olá galera tudo bem com vocês? Miguel Walves aqui, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Walves Empreendedorismo Digital, galera para quem não me conhece me chamo Miguel e aqui é um vídeo bem intuitivo, um vídeo que eu quero compartilhar uma coisa muito importante, tá? A minha cartinha do Google a ciência chegou, tá? A minha cartinha tá, tá aqui, certo? Eu, eu vou nem mostrar aqui, é porque aqui de fato, deixa eu mostrar para vocês aqui o lado correto, tá? Já peguei agora no correio, minha cartinha, tá? Já chegou. Eu vou colocar aqui agora é, o código do pin tá? Aqui no meu canal, ok? Então eu quero poder agradecer em primeiro lugar a Deus, tá? Em minha vida. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, para, por uma etapa mais concluída, né? para quem não acredita, para quem realmente chacotou de mim lá atrás, entendeu? A galera falou pra mim tirar o cu da cadeira. Muita gente ficava fazendo chacota da minha cara por eu ter fundado um canal, né? No YouTuber. Certo? Isso foi meados de 2018, ok? Quando eu iniciei meu canal, parei por vários motivos, tá? Porque realmente as pessoas não me apoiavam, as pessoas que eu tava comigo, né? Que tava comigo de fato não me ajudava. A galera só me é, é, só me chacotava a fazer chacota de minha cara, tá? Ficava rindo, tá? Ficava é, me, ch me chamando para poder... É, chama Miguel aqui, que, que, que, que eu vou ensinar Miguel a empreender. Chama o Miguel aqui que ele. Que ele quer com o Youtuber. Eu, Miguel, sabe, sabe assim, ficava incomodando com a minha vida. E eu comi mindset é, super fraco na época. Cara, era muito ruim, velho. É muito ruim. Então eu ralei muito, né? Eu parei aí, parei em 2020, No meu canal eu ficava postando um vídeo ali por dia. Um vídeo assim, um vídeo meio que aleatoriamente. Tá? Depois foi para 2021. Comecei a postar vídeo, parei. Tá, chegou 2022 parado. Quando foi exatamente aqui, cara. Em março deste ano de 2022. Em março eu falei assim, caraca. Deu um choque de realidade. Que eu tive que exatamente, cara. Foi um choque. Eu parei todos os meus outros negócios. tá Eu sou gestor de tráfego. Eu sou produtor. Tá? Então parei tudo. Parei tudo para poder realmente é conseguir, né. É, chegar tão sonhada aí. Monetização. tá Eu saí em, em menos de três meses. ok em menos de três meses eu saí de... 460 inscritos tá para 1.045 inscritos, certo? Porque eu ralei muito, eu ralei, me dediquei, tá? E eu consegui aí as quatro mil horas, tá? E mil inscritos, certo? Então é que o, o, o próprio YouTube ele ele nos permite, né? Ele que é, é uma regra, né? Que ele ele nos propõe, tá? Para você poder ter os vídeos ele monetizado, tá? O canal monetizado, você tem que bater aí, né? A, a urgência que ele pede certo que é mil inscritos e quatro mil horas beleza galera não consegui chegar aqui o que fiz tava sendo processo de, é, de, de de configurações eu configurei tudo tá eu alinhei tudo beleza deixei tudo justo fiquei só guardando aqui somente aqui a cartinha do Google Ciência tá ela ela já chegou já minha cartinha já chegou beleza tá aqui ó Google Ciência tá bom tá aqui minha cartinha beleza e aqui tá meu código, aqui tá meu código, vou até mostrar pra vocês aqui Vou só uma parte aqui a frente do meu código, pra vocês não, não verem Beleza? Aqui ó, beleza? Vai meu código aqui, aqui tá as etapas que a gente deve concluir Tá bom? A gente deve concluir Então esse vídeo aqui vai, vai, vai pro meu canal, porque isso aqui pra mim é um momento muito importante pra mim Porque as pessoas chacotaram de minha cara, as pessoas fizeram e, e, e ficava fazendo é, mangofas ficava rindo, né? De minha cara, galera eu de fato nunca desisto do sonho de vocês como é que as pessoas falem pra vocês que você não consegue que você é, que vai chamar você pra ensinar a empreender por mais que algumas pessoas chacotam, mas as pessoas vão rir da sua cara por você ter fundado um canal no YouTube, tá? Por achar você incapaz, ok? As pessoas me viam ali e falavam que eu era muito sonhador, é, sabe? É, achavam que eu não conseguia, tá? Cara, se, se todo mundo consegue, por que que Miguel Alves Senor e não vai conseguir, cara? Por que que você que me segue que as outras pessoas do mundo não vai conseguir? Ninguém é diferente não, todo mundo é igual, tá? E todo mundo consegue, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser o preto pode ser o branco, seja quem for, vai conseguir também, cara. Só para você poder focar, você poder correr atrás, tá? Eu, eu Hoje eu corro atrás de um sonho meu, de um projeto aqui, eu só com um, uns um meus sonhos, tá? Eu também tô, tô me realizando agora um sonho né, de ser empreendedor, tá? Então eu quero realmente ser o cara pica, o cara maior foda, tá? Em meu setor, na minha área, certo? Na minha gestão de tráfego para negócios locais, para infoprodutos, que eu sou especialista, especialista em infoprodutos, tá? Então é isso, véio. eu queria compartilhar isso aqui com vocês bem abertamente mesmo, Tem um, um, um vídeo bem humanamente, tá? Gravado aqui pelo meu celular, ok? Então esse vídeo que vai para o meu canal eu vou fazer aqui até né? a vizinha vou organizar esse vídeo, tá bom gente? Então aqui foi para vocês saber que de fato é real, acreditem né? no sonho de vocês. Né? Eu estou muito mais feliz, mais feliz ainda porque, porque você é agora tô sendo agora parceiro do YouTube, tá? Então eu sou uma empresa para o YouTube. Certo? Eu faço parte do programa de parcerias. De, é, do youtuber certo então cara muito feliz demais é uma satisfação muito grande é cara é aqui é um sonho um dos primeiros é um dos, um dos de meus sonhos passando tá aqui realizado tá bom e daqui a pouquinho aí a gente vai estar tá aqui também junto misturado aqui tá vocês vão estar tá vendo também outras coisas minha aqui também ao longo é, de meia jornada que vai ter muito vídeo beleza então esse vídeo aqui já vai, ser, vai ser postado para ser postado já no dia seguinte aqui já beleza um, um vídeo bem intuitivo beleza só para compartilhar com vocês aqui esse momento aqui bacana aqui surreal Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Fique com Deus e até o um próximo vídeo.